que votem no Fere Sabino e que hoje foi escolhido por nós, do Partido dos Trabalhadores, para, junto com o Antônio Franco, nosso candidato a vice, para ser o prefeito de Ribeirão Preto. E toma a liberdade de vir até você a sua família para pedir o seu voto, o seu apoio para o Sabino e para o Franco, que representam aqui em Ribeirão Preto o governo Lula, aquele que gerou mais de 10 milhões de empregos que fez com que o salário mínimo tivesse o maior poder de compra dos últimos 30 anos. O Brasil não deve mais nenhum centavo, nem para o FMI, nem para nenhum outro país. Portanto, eu acredito que para dar continuidade a esse projeto nacional que é o governo Lula, nós devemos eleger aqueles que representam este governo aqui em Ribeirão Preto. Nossa amizade! Já nasceu forte, tem a força da fé e o carinho de irmão. Em você eu confio para cuidar do nosso destino. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão. Para mim é uma alegria e uma honra fazer parte dessa caminhada. Ao lado de um homem simples, mas ao mesmo tempo de uma cabeça inteligentíssima e de uma determinação em comum. E é com a alma que o Sabino vai se dedicar na prefeitura como um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão Preto. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.